Vemos um casal explorando uma casa abandonada em busca de objetos de valor. No local, morava um idoso de 97 anos que não recebia atenção e visita de seus parentes há mais de 10 anos. Reto decidiu visitá-lo pensando na herança ele, deitado na cama, lhe cravou uma faca no pescoço. Logo em seguida, ele teve um derrame. Porém, o espírito do jovem ficou a vagar pela casa. O caso simplesmente aterrorizante foi registrado durante uma exploração em um canal de esgoto nos Estados Unidos. A equipe de técnicos enviaram um robô com uma câmera em uma grande tubulação que atravessa a cidade de Nova York quando algo assustador foi captado. Prepare o coração porque essas imagens lhe causarão arrepios. Uma mão branca e válida foi captada pela câmera. Mas como de fato é ser uma bosta? Algumas pessoas ao redor do mundo têm feito este experimento colocando câmeras em uma privada para ver o que acontece ao puxar a descarga. <risos> Tentativa de descobrir o um mistério que envolve o sumiço dessas pessoas, um grupo de jovens foram até a mata em plena madrugada em busca de respostas. Eram duas da manhã e estava muito frio quando eles começaram a ouvir um ruído estranho vindo do mato. se alimentando de uma das pessoas que sumiram. Após serem vistos e com medo de serem os próximos, eles correram. M. Mas novamente a criatura apareceu diante deles. conseguirem escapar desta floresta. Estudantes de uma escola americana estão passando por uma situação de alto perigo. Uma criatura assustadora que se alimenta de gente tem atacado vários estudantes. Just Mas ainda há quatro sobreviventes que tentam desesperadamente escapar da Fera. Bom, parece que uma ficou para trás. Viam eles que era ela quem estava por trás disso tudo, Então ela diz: vocês são velhos, e estava na hora de eu trazer o. O fim dessa história todos sabemos, e não foi um final feliz.